Você gostaria de investir no mercado de ações, mas se sente inseguro, pois parece muito difícil para você entender o mercado? Eu quero te mostrar de um jeito fácil e objetivo para você aprender a fazer os seus primeiros investimentos em ações. No dia 24, 25 e 27 de outubro, às 20 horas no meu canal do YouTube. Eu vou te entregar o um passo a passo para você começar a investir. Clique no link e ative o lembrete.